O Natal já chegou e com ele a análise de filmes de Natal. É como eu amo filmes de Natal. <risos> Olá, eu sou a Julia esse é o meu canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um vídeo. E no vídeo de hoje é a análise de um filme. O filme da vez é crônica de Natal. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações para mais vídeos como esse. Me siga lá no Instagram, arroba Juliacristina. Isso é mais enrolação. embora. Crônicas de Natal, como o próprio nome diz, é um filme sobre o Natal. E que, gente, filme de Natal ocupa um lugar especial no meu coração. Eu trouxe até o Papai Noel aqui para representar esse apego. Meu Papai Noel que eu tenho há muitos anos e ele tá muito... Não posso bater no microfone. Não pode entendeu? Não pode. Eu tenho um apego muito grande com filmes de Natal. Eu amo filmes de Natal. É porque o Natal, gente, é uma época que remete felicidade, sabe? Eu guardo no meu coração aqueles filmes clássicos que eu quero trazer análise aqui no canal também, porque se você não assistiu eles você tem que assistir filmes como Esqueceram de Mim, The Grinch uh, Esses filmes assim guardam um, um lugar especial no meu coração. Assim, especial Porém, Crônicas de Natal Vai ter um lugarzinho também. Esse é aquele tipo de filme que ele é ótimo, assim, pra você assistir com todos os públicos. Porque ele consegue equilibrar tudo tão bem, gente, vamos eu não sei explicar. Ele também quebra um pouco daquilo do Papai Noel. ser esse gordinho, esse gordinho fofinho, que barba muito grande, né, uh, que fala ho ho ho. Ele quebra um pouquinho disso. Pra trazer um Papai Noel diferente, gente. Um Papai Noel que anda de Uber. Um Papai Noel que canta músicas de Natal, não só aquela... Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Hallway. Ou aqui no Brasil, então é Natal. E Ano Novo também. Mas sim pra trazer um Papai Noel que canta músicas animadas, um Papai Noel diferente. Tem também os dois protagonistas principais. Se eles são protagonistas, eles já são os principais, né? gênia. A Kate e o Teddy. E... Ah, eles são tão fofos também, gente. O que falar deles? Algo que eu amo nesse filme é que ele não é infantil demais. Como assim? Vou explicar. Tem muitos filmes de Natal que infantilizam demais. É como se o Natal só fosse para as crianças. Esquece que os adultos também podem assistir para mim. amanhã mãe ama esqueceram de mim. Então... É, e esse filme não. Ele traz um Natal... Uh, um filme acessível para todo mundo. Ele não é um filme muito infantil, que os adultos vão achar que corre, é mas também não é um filme muito, muito, muito adulto, que as crianças falar meu Deus, que vão ter que tirar as crianças da sala. Eu acho que pelo fato desse ano ter sido tão conturbado, assistir mais filmes fofinhos, divertidos, uh, vai te animar, sabe? E Crônicas de Natal é um filme desses, sabe? que vai te fazer ficar feliz e vai te animar ele já tem uma parte 2, eu ainda não assisti vou assistir e trazer prazer pra vocês mas eu recomendo demais esse filme pra quem quiser assistir e ele mostra isso do natal de uma forma diferente porque a gente sabe, por exemplo, que o papai noel ele entrega os presentes à casa das crianças e tipo, tá. mas por trás daquilo tudo, o que é que tem por trás daquilo tudo? é importante ressaltar um fato que assim me fez almoçizadas, que são as renas. Assim, eu acho interessante o conceito, né, de trazer uh, CGI, né. É CGI fala? É, acho que é CGI. Trazer, né, colocar lá, digitalizar as renas e pá. Assim, gente, eu vi que tinha uma diferença muito notória entre as renas e os personagens, Vocês você fala assim, ah Julia, ok, normal né, filme de fantasia, só que assim, era uma diferença muito gritante, sabe, porque elas eram pra parecer e faziam parte do cenário, sabe, só que, não sei gente, qual não, não convincente, sabe, não parece que elas estão ali, parece que elas estão sabe, e me deu uma agoniazinha quando eu olhei pra cena, e falei, vai vale, meu pai, que foi que deixou essa linha, me o estagiário, foi Pra você talvez que assiste o filme Só por assistir isso não faz nenhuma diferença Mas como eu tenho que trazer a análise pra vocês uh, Isso fez diferença, gente Isso fez diferença Eu olhei pras rinas, deu vontade de rir Os doentes têm um pouquinho dessa falha Mas eu perdoei Porque são doentes Não precisa fazer sentido Não existem doentes na vida real Pelo menos eu acho Não sei, não posso comprovar não tenho provas, apenas acho. Porém, as renas, elas existem, querendo, na vida real, né? São os chamados alces. Eu vou até trazer meu alce, entendeu? Os alces, eles existem na vida real. Então dava... Eu sei que não talvez não desse pra gravar com um alce de verdade, mas dava pra fazer melhorzinho, gente, com menos. Mas, de uma forma geral, é isso. Eu resolvi fazer essa análise de um jeito diferente. Ao invés de falar de cenas específicas e explicar cada ponto, podendo dizer pra vocês, eu não fiz nem roteiro pra vocês terem uma noção. Eu decidi fazer esse vídeo assim porque eu acho que eu assim não consigo dar tantos spoilers, sabe? Se eu faço um roteiro pensado e tudo mais, eu sempre vou dar muitos spoilers pra vocês. E esse é o tipo de filme que eu não quero que vocês tenham spoiler. É o tipo de filme... Porque é filme de Natal, gente. Filme de Natal vai ter um final feliz, que todo mundo sabe. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Então eu acho que dar spoiler... Seria desnecessário, sabe? Contar tintim, Tintim seria desnecessário. Já que é muito melhor você assistir, saber, descobrir. Que nem eu assistindo sem saber de um A. Do que ficar sabendo de parte tal, parte tal, parte tal. Mas então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai começar o mês do... Aqui nesse canal, assim como a gente teve o mês do Halloween aqui no canal, a gente vai ter o mês do Natal também, em qual eu vou fazer a análise de vários filmes de Natal e fazer lixinhas pra caso você queira assistir filmes desse gênero. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações pra mais vídeos como esse. Me seguir lá no Instagram, vamos lá, pessoal, coletividade, coletividade. Peraí, cadê o braço do Alce? É, me siga lá no meu Instagram. Arroba Júlia Cristina. Nem sei se vai dar com o foco no meio. Um beijo. Um queijo. Tchau. Vamos lá, pessoal. Todo mundo. Um beijo. Um queijo. E tchau. <risos> Meu Deus. Um beijo. Um queijo. E tchau. Falou. Ai, minhas imitações de Papai Noel são incríveis, e de Alce também.